Eu descobri um lugar aqui na cidade que vende vários tipos de coxinha. Eles têm 16 sabores de coxinha diferentes. Aí eu vou tentar convencer a moça a separar pra mim cada sabor, pra eu comprar e levar pra casa, pra gente fazer um desafio slime, né amor? Bem Nickelodeon. Bem Nickelodeon. Então vamos lá, né? Vamos invadir o um estabelecimento com uma câmera. Eles colocaram nos cobrinhos. Aí colocaram todos os nominhos bonitinhos pra gente. E eu grampeei daí os para pra gente poder levar no carro não virar uma bagunça. E aí? Eu sou Hoje eu trouxe um convidado especial pra vocês. Eu decidi de trazê-lo até aqui. Quem que tá aqui? Verdade, Quem que tá aqui? Na verdade, uma convidada é a Anitta. É a Ebby. Eu, eu, eu. Ah, gente. Vocês estavam pedindo tanto pra trazer o Baby aqui pra vocês conhecerem, então eu decidi trazê-lo. O que, que a gente é, que vai isso. fazer hoje? A gente vai fazer o desafio da coxinha. Sabe como é nos meus prêmios, Nick, né? quando os cantores e os artistas, eles servem slime? Quando... Todo mundo é toma um troço verde na cara, amor. Todo mundo toma um troço verde, é. porque a diferença é, a gente vai receber premiação, a gente vai receber coxinha no caso Exatamente. A gente vai vender os nossos óleos, aí eu vou pegar um sabor de coxinha, porque eu fiz a moça separar... Potinho por potinho tem todos os sabores de coxinha, porque eu sou uma pessoa muito que dá trabalho pros os outros. Desculpa, Brasil, me aceita desse jeito. São 14 sabores de coxinha, ah, é 14. entre salgados e doces. Sim. E vence quem tiver a melhor paladar. No caso, eu acho que eu tô fodido, porque ele cozinha. A é. própria Masterchef. É. Exatamente, então vamos lá. Vamos tirar... Já que empurra. Ah. Empurra, zero. Pedra, papel tesoura. Não pode parar, tem que continuar quem vai ganhar. 1, 2, 3 e.. Ah, oh, oh, no caso. Tô... Tá bom, já comecei Só... me fudendo. Ok. Que... É. é, tá. Pronto. Dado com a burra. <risos> <risos> então vamos lá. Quase falei o sabor da coxinha. Ai, que burra. Não, faz o Vai. É gostoso. Parece peixe. É tipo de bacalhau? Não Tá bem longe do bacalhau Mas bem longe assim Sério? Bem longe Nossa, parece muito peixe O que é? É uma chance só, né? Uhum É uhum. uma coxinha vegana Nossa que Tudo bom os Gente, olha só Os, agora, os veganos agora, são né? felizes É mó bom Eu acho Que é bolinho de queijo Tá certo Próxima! Você está preparado, Tá Seijo? Você... Nunca! Você está certo? Ah, então, tá acabou. Que safado, com o narizinho só para sentir o cheiro. Nem sabe. Não, não é uma coxinha isso é um pibe. É roubo, cofiro... Estou falando Rude. sério? É um croquete! Burra! <risos> <risos> Cuidado <risos> com a burra! Mas é bom? Pegar outro? <risos> Não, você vai rodear ali, ali. Claro, É, é a coxinha de kibe? Não, é a coxinha vegana. Eu não sei o que se tem, mas é muito gostosa. Ela não tem, ela é realmente autobus de peixe. Agora eu entendo. É, de gosto de peixe. Você sabe é? Vale. de franguinha tradicional. Aleluia, né? Uhul! Eu já tô comemorando. Caso um Monster, bom. vamos ganhar! Eu tô, tô parecendo. Aquela do Mortal Kombat. Uh -huh. A Chiv. Não, isso não é. Ciclope. Minha. Não, é esse cego. Como é que é o nome dele? É. Sub-Zero. Não. não, não. É o que faz. <risos> Liu Kang. Que Liu Kang? É o isso. Liu Kang. É. Não, não, não, não, continua. Pronto, morto bem. Gente, eu tô com pior igua. Né? Pronto, Pronto. Morangue. Morangue. É, tá certo. Próxima! Você uhum. Hum, bolinho de queijo! Acertou! Uhul! Muito bom! Pizza. Nossa, eles são muito fiquinhos, né? É muito bom. Nossa, essa aqui Meu é eu vou lá, Já tá com Tô louco, eu não sei se é doido, não sei se é Pizza! Não, nada a ver. É bem coxinha Tudo <risos> bom ah, ah. Você tá pronto? Agora eu acho que é feixe, gente, você deve estar pra calhau Não tô gostando, é eu tô é mais gostoso do que aqueles bolinhos que a gente compra na praia Nossa hum. senhora Limão Era? É? É bolinho tá de limão É de limão Você tá preparado? É o É de chocolate? É de chocolate Ah que maravilhoso! Eu quero outro, né? Meu Deus, me dá Acertei? Você acertou Uhul! Aquele líquido Certo, por que eu estou comemorando se você está acertando? É o espírito da Xuxa, estou gostando dessa situação, bom, a próxima é de, opa querida, de cama, de viva né, vai, essa borlinha solta. não engeriu já? Uhum. Olha, você já acertou a Não, de dica não vai. Não, se for igual não baile, mas eu acho que é de queijo não, não eu é de queijo, vou. é aquelas de pig, tem queijo filho. falou queijo foi primeiro, eu vou é de pig, Nossa, é vejo. de baconchinha não é não, baconchinha uhum. tá escrito baconchinha, baconchinha, você cheira quer... de bacon tá, vai lá então, pronto tá, eu vou, vou para é, frente você quase comeu a Liliane de novo, de novo. Uhum. Lá, fica, por favor. tem um leve gosto de peixe e um leve gosto de madeira <risos> Gente, eu sou um pica-pau. É, é a coxinha de sereia. Ah, é a coxinha de frango. Não, nossa. É um croquete. <risos> Parabéns. <risos> pra... Não você. Você mesmo falou que tinha bolso de, de, de peixe. Como que frango Ai, tem gosto de peixe? Boquinha, nossa, que... Uma... Vamos lá. Aí eu ouço né? Hum. É de morango. É de morangoxinha. É, morango. Morangoxinha. <risos> morango Pode entrar. Hum, nossa, é muito bom. Sim. É bem pra confundir, né? Vem um doce, vem um salgado. É a vida. Isso é frango. Ah, graças a Deus! Tá certo. Tá bom, tudo bom. Ah, não pode cheirar porque tem um cheiro forte Para de respirar Para de respirar, não é morre Não, isso é maracujá? Tudo Ó, oh, maracujá é minha fruta preferida Eu uso ela em tudo mas Não é ruim, mas é muito fazer Não tem como você não, não descobrir que é maracujá Maracujá tem... é único Não tem como confundir Ah, isso daqui é morango Nossa, muito fazer Tá, vai, é boca Choco no chocolate, tá certo Chocolate fino Muito bom hum, muito bom. Nossa, que chocolate maravilhoso Essa brincadeira então. Ó, você só sabe esse sabor porque você comeu hoje, hein Não uhum, vai. Muito bom, dá ontem onda tá desse saborzinho Macia Vai esse bolinho de queijo Errou É um bolinho de queijo Inovação. Não, Olha isso aqui. Não dá. Não, você não, a. seus monstros. Olha isso aqui. Vou falar o sabor depois que, né? Tem gosto de peixe de novo, é de Errou de kibe. Nossa, nunca É uma coxibe? É uma coxinha no formato de kibe. Nossa, gente, não. Você quer, você quer que como Brasil Eu errei, eu errei, Brasil, eu errei! Você quer criatividade? arroba? Pronto? Pronto. Tá hum, minha fruta favorita. Mora com É Essa mesmo. A festa Pelo amor de Deus, velho. Tá boa? Não. Próxima. É, eu agora. Parabéns, você acertou! Hum, hum, Ah, tem gosto de, aquele negócio quando é Corpus Christi, é, é bacalhau, <risos> tá certo É Corpus Christi que não pode na carne Não sei, no só tá fora Então tá bom, né? sexta-feira é santa, obrigado produção Vai Eu acho que é kibe Não, tem errado, é uma coxibe. Gente, é muito gostoso Acabou, né? Acabou? acabou? Acabou. Eu posso Ih, me desvendar. Nossa, acabou. Yes. É, senão você não vai conseguir tirar. Isso aqui é um ponto? Gente. Tá empatado? Não, é, é isso mesmo? Eita, produção! Empatou. Ou seja, isso daí é, eu poderia dizer que. Isso, nossa, é? Ou seja, eu acho que os dois, dois vão tomar um o mesmo boi. É, isso tá tudo bom, né? Uhum. Tá certo isso? Sério. É isso. Vamos, vamos ao desafio. Sim. Vamos o desafio. Então. Posso? <risos> Você está preparado? Ai? Seu cabelo fica ficar verde? É melhor que... Gente... Gente... <risos> <risos> o meu cabelo fica verde, gente. Está tudo, tudo bom. bom. Deixa eu tampar o meu nariz pra que eu sou piadinha Eu sou piadinha Ai, que gelo. Eu não, eu não sei o que que eu, que eu fiz pra merecer isso, isso. Tava precisando sujar mais Precisando sujar mais. É Depois que a gente ameaça A gente é preso, entendeu? Vem a polícia bater na porta Tá ótimo Parece que eu tô num catarrojinho <risos> A gente tá bem sexy com isso, né? É que eu não consigo abrir isso aqui porque entrou um pouquinho tarde. Né? Muito obrigado por assistirem o vídeo. É... é isso aí. Eu amo muito vocês. Até a próxima e falou!